A mente é fértil, pra sonhar não tem limite. E quem diria nós, aperar é naquele pique. E de primeira pista nos falam que não existe. Talvez foi uma miragem, ou então verdade. Fechei cartão e o álcool me bem. É o seguinte: Dita-se tá taça com os pais pra tá é 20, Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade. Não deixou pra amanhã, porque amanhã Mais outra fita Direciona